E pessoal, hoje estamos aqui a mais um vídeo do canal do Kani Inscreva-se e curta esse vídeo para não perder nenhuma notificação inscreva -se. Pessoal, hoje vou falar sobre o Edgar Domingos Será que o Edgar Domingos morreu, galera? Pessoal, Edgar Domingos est está sempre a ter aí eh, especulações que o Edgar Domingos morreu Galera, pessoal, o Edgar Domingos não morreu Há tempos, em três dias, o Eduardo Domingos fez uma live e ele fez uma publicação no Instagram. Você pode, pode ver lá no Insta do Eduardo Domingos. Então, o Eduardo Domingos não morreu. Isso passa de uma mentira só. Não acreditem, porque eu também quando vi isso, falei, não, não pode assistir a live dele, o Eduardo Domingos. Vai, vai morrer, morreu agora ou o que mais, o Edgar Domingos não morreu pessoal, não morreu, isso passa de uma mentira então inscreva-se no canal para não perder nenhuma notificação, pessoal, eu, quando eu ter mais informações, eu vou voltar aqui, fazer mais um vídeo, então pessoal, terminamos o vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma notificação, e foi